Olá, aqui é a Daniele Schmitz. Vamos ver quais são as recomendações de acessibilidade sobre os elementos não textuais. Elementos não textuais são imagens, gráficos, formas, ilustrações, fotos, tabelas. E quando elas querem representar informações, nós sempre temos que descrevê-las. E nós podemos fazer isso de três maneiras. Por meio da opção Descrição, texto alternativo. Por meio de Legenda e no próprio contexto. Vamos ver então no LibreOffice Writer como que nós colocamos descrição nas imagens dessas três formas. Nós temos aqui uma imagem... E eu vou mostrar para vocês como colocar a descrição por meio de texto alternativo. Então, nós clicamos nesta imagem, com o botão direito. Vamos em propriedades. Abrir uma janela na tela. Nós vamos colocar na opção alternativa somente texto a descrição. Por exemplo, essa imagem representa o processo seletivo da Unipampa 2020. Então eu vou colocar como texto alternativo e posso acrescentar na descrição SISU e chamada por nota do ENEM, que é também o que diz na imagem. Vou clicar em OK. Colocamos então a descrição por meio de texto alternativo clicando com o botão direito em cima da imagem. Agora nós temos um gráfico. Também nós vamos colocar um texto alternativo neste gráfico. Nós vamos clicar nele e vamos em Formatar, Descrição. Essa é outra forma de colocar descrição em uma imagem. Então, aqui no título, eu coloquei gráfico de alunos com deficiência... E na descrição, eu coloquei o que está representando esse gráfico. Ele representa que a Unipampa tem um aluno com deficiência visual, 20 alunos com deficiência auditiva e 30 alunos com deficiência física. Como uma pessoa que tem deficiência visual não consegue ver as informações que estão no gráfico, nós temos que descrevê-las dentro das opções de descrição do programa. Desta forma, o leitor de tela, quando passar por esta imagem, vai ler essa informação para as pessoas. Vou clicar em OK. Vamos ver um exemplo de outra imagem. Agora, a descrição por meio de legenda. Então, nós vamos clicar na imagem. Esse é o logotipo da Unipampa. Nós vamos em, no menu Inserir. Legenda. E aqui nós vamos colocar o logotipo da Unipampa. É uma figura e nós vamos colocar embaixo. Vocês podem escolher a posição da legenda, ok? Então, aqui é uma figura. Quando o leitor de tela passar por ela, vai ler a legenda. E também nós temos a opção de colocar a descrição no contexto. É quando a imagem é descrita no texto do documento, ou acima ou abaixo da imagem. Então, aqui um exemplo. O mapa a seguir apresenta os municípios onde estão localizados os campos da Unipampa. Os campos são nos municípios Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana. Então, esta imagem está representando estas informações. Desta forma, nós inserimos a descrição em elementos não textuais, utilizando o LibreOffice Writer.